democratizar o esporte. Este é um dos objetivos do programa Segundo Tempo, criado pelo Governo Federal. Aqui o que importa é a inclusão e a oportunidade para todos. Já são dez anos de parceria e atualmente são ofertadas sete modalidades esportivas na UFSCM. A atividade física ou esporte, seja ele adaptado ou convencional, ele sempre traz grandes benefícios para qualquer pessoa que venha praticar, né? Então, é, esse espaço dentro da Universidade ele, ele vem abrir portas não só para a saúde, mas para um espaço social também. Arquimedes é um dos participantes mais antigos do projeto e teve uma grande mudança em sua vida. Eu jogava muito videogame, era muito ligado a videogame. Entendeu? Jogava videogame assim, das 8 da manhã às 8 da noite. Hoje não. Hoje tem meu horário para academia, tem meu horário para o basquete, tem meu horário para... E fazia, ando de handbike também, já andei 45 quilômetros de handbike, que eu tenho a handbike em casa. Então hoje mudou totalmente o meu, meu modo de, de viver e o modo de agir com, a, com as pessoas, devido à minha inclusão na sociedade e, novamente. Uma das, uma das grandes vantagens que eu tenho hoje é a regulação da minha pressão, da minha própria saúde. Hoje eu pratico academia, eu faço canoagem, eu faço uma série de exercícios. Um dos responsáveis pelas aulas é o João. Ele me deu umas dicas para eu tentar acertar algumas cestas, mas eu acho que eu vou precisar treinar um pouquinho mais. Eu fico liso já, acho que o professor, ele sempre, apesar de ensinar, sempre aprende. Então é um aprendizado para mim e também a gente vai aprendendo todo mundo junto, criando um ambiente que todo mundo possa uh, uh, ajudar, se pertencer nesse ambiente. E é essa equipe, a gente vai amadurecendo, eu vou amadurecendo com eles tudo, e a gente vai em é, busca de sempre melhorar aqui os, os objetivos de cada um, conforme os objetivos de cada um. O basquete em cadeiras de rodas se assemelha muito ao basquete olímpico. São quatro quartos de 10 minutos, além das linhas de marcação serem mais próximas do aro. O esporte, ele vem, o esporte paralímpico, o basquete em cadeiras de rodas, ele vem do, do basquete convencional, não é assim como outros esportes que... Que são criados para as pessoas com deficiência, como o goalball, que a gente também trabalha aqui no NAEF. Então, as regras principais em relação à condução, a pontuação, tudo mesmo, falta tempo, mas a condução, como eles estão na cadeira, a condução no basquete convencional é feito sempre driblando a bola, quicando. Já no basquete, tu pode dar duas remadas, no basquete cadeira de rota, tu pode dar duas remadas, que seriam os dois tempos do basquete, e aí tu pode voltar a driblar a bola. Então, tem que seria conduzida no basquete convencional, não vai ser no cadeira de rodas. Já o golbol é um esporte focado nas percepções táteis e auditivas. São duas equipes, contando com três atletas para cada lado. A bola ela tem um guizo, então as pessoas que praticam, os atletas, eles se orientam pelo barulho da bola, pelo guizo e também é, pelo, pela marcação dos espaços na quadra. Então ele é um uh, esporte se uh, tivesse algo semelhante seria como um futebol, como um gol a gol assim. Porém, uh, com outras orientações, né, para as pessoas com deficiência visual. E até então eu nunca tinha jogado um esporte que fosse adaptado para pessoa com deficiência visual. Então eu sempre me achava muito ruim nos esportes, eu não me encontrava nos esportes, né? E aí achando o Goalball, ele é um esporte que faz com que a gente com deficiência visual possa participar e a gente se sentir participante desse esporte. Neste semestre, o programa de paradesportos auxilia mais de 50 pessoas da comunidade interna da UFSM e da comunidade externa à Universidade. Para participar, basta ficar atento aos editais divulgados no início de cada semestre. Não há um pré-requisito, né é, como é dentro da universidade, nós abrimos sempre as inscrições no início de cada semestre e tanto acadêmicos, uh, tais e docentes podem se inscrever para vivenciar as atividades, né? No paradesporto, é, como é um esporte ou, e atividades específicas, né? É focado para as pessoas uh, em condição de deficiência, tá? mas também outras pessoas que tem interesse de conhecer a modalidade ou as modalidades, podem também se inserir, conhecer, vir aqui jogar junto, então é aberto também.